Fala galera, porque. Beleza aqui. falar pessoal. De novo. Fala galera. porque... Então, né, eu tô aqui no. No Roblox, como vocês podem ver aí, né? O, o que vocês estão vendo aqui embaixo? Embaixo. Aqui? É o que? Não. Eu tô no céu, eu sei que eu tô no céu, mas o que, que é isso aqui? Sim! É uma pedra! Boa! Parabéns! Ó! Oh, mas ah, é complicado, né? Oh. <risos> que isso? Caramba, finalmente. Uma terra, pelo menos. Tá ah, bom, então, né? Vambora. Vai, vai. Na mão. Olha quanto conquista eu consegui do nada, né? É incrível. Depois que quebra um, meu filho. o oh, mas daí é difícil, né? Eu não queria falar nada, mas, oh, mas aí é complicado. O jogo não me ajuda também. Tá? Por que eu tô ganhando tanta conquista? Eu não tô gostando. Olha quanta conquista eu tô ganhando. Jesus, olha. Meu Deus. Tá, então tá bom tá, então. Tá. Os blocos não fugir, que eles fogem. Nunca vi isso. arrumar um pouco aqui. Se eu apertar a tab, apareceu alguma coisa. Ó, só um pouquinho de missão. Então, galera, já por um pouquinho de terra, só um pouquinho, só meio. Olha, quase amor. Oxi, isso, mesmo. Aí, Pronto, expandemos a ilha. Que que. Chablau. Não vou fazer aquela piada, tô brincando. É. Um baú. Vou colocar as coisas, porque já. Muito pequeno, eu vou ter que aumentar isso aqui. Oh, Deus. Calma lá. Aqui. Pronto. Agora sim já dá pra trabalhar. Isso aqui eu, não, eu tenho pedra? Mas... Não, não. Mas de quando se eu pegar... Eu tô fazendo pedra. É, eu gosto assim, sentido total. Assim que eu gosto. Picareta. Ah, picareta. Não, machado. que machado é melhor agora. Pronto. achadinho Era para expandir aqui em volta para não cair bloco para baixo, né? para trás. Só que o Jack, o que o Jack fez? Ah, expandi. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus tá. Eu vi em outros vídeos, né? Vou tampar isso aqui porque essa é essa é cana. vem em bicho, né? Também não quero. Pronto. Agora eu posso ficar aqui em paz. Tá. Ah, já sei, tive uma ideia. Não, não queria perder aquela madeira. O acontece? Como é que eu vou colocar um bloco ali em ah. Como é, mas... Precisa de um bloco ali embaixo. O que, é que eu faço? aqui. Aí, é infinito. Não tem como. Não se para colocar um bloquinho aqui embaixo. Top, hein? Ok. O jogo falou assim: Ah, mas eu não quero falecer da sua vida. ó oh, Então oh. tá, tá bom, então. Aqui, olha lá, madeira, incrível. Não, terra eu não quero. Não, quero terra, me dá terra. Não, brincadeira. Aí, pronto. Vou pegar mais agora, né? Fazer o quê? Vou pegar os blocos aqui, acho que tá bom. Tirar esse cafofo daqui, porque agora que eu lembrei que esse mapa não tem mob. No caso de spawnar, ainda bem, porque eu já tinha esquecido. E é o seguinte, eu vou expandir minha ilha. E é isso, deixa eu ver aqui. Fazer o quê? Eu tenho que fazer uma sépia Mano, que terra é essa? Isso aqui é uma terra sagrada. Eu fiz uma sépia com a terra. Então, pronto põe aqui. Fazer o que mais? Uma porta? Nada. Ah, ah, pior que dá. Mano, qual que é a lógica? Cadê uma enxada aqui? Ó. Pelas minhas contas. Oh, fixe. É. Vou botar a minerar. Olha quanto bloco eu tenho aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. O que, que eu faço com a argila agora? E assim, eu coloco uma argila. E essa tela? Eu achei que ia ser de tigela. Importante. Muito importante. E eu já esqueci onde era. O bloco é esse aqui. É pronto, agora só voltar aqui o trabalho infinito. expandir mais um pouco será que essa terra tá aqui o que eu vou fazer eu vou deixar lá deixar minha grama aqui mais verde verdinha inteligente filho. que é isso Quer é. aumentar um aqui pro lado achei tá bom Olha lá fica eu falei nossa só, um... só que eu não vou saber qual que é o bloco aí ah, é complicado colocar o que eu colocar uma terra aqui e ela representou aqui onde tá o bloco do lado Nem sei se eu vou ter terra para cobrir tudo isso aqui que eu quero e vambora vambora Eu não tenho cama, não vem ovelha. Eu esqueci. Então, guarda isso aqui. Tem nada aqui, cara. É muito deserto essa ilha. O jogo fala assim, ah, se vira. É, eu acho que é isso mesmo. Ou não. O mapa bugou. Pera aí. Aparentemente, o mapa não bugou. Hum hum. Você tava perder o negócio aí, é legal? olá Tu tu tu tu tu parei bom, faremos o que agora? eu vou Sapling, minha árvore não nasce? depende de você, árvore cresça aí fica é complicado. Cresce aí? Eu, se, se, se não me engano, muita coisa conquistei do nada. Mano, como é que eu? sei lá eu. Bom galera, meu mapa não bugou. Eu acho que isso, né? um leve vídeozinho é isso de, de hoje, de quarta-feira, acho que nunca eu postei quarta-feira, nem sei se esse vídeo vai querer quarta-feira, não sei nem o que eu tô falando, é, você acha que eu deveria continuar com essa série? Será que eu queria outro mundo, isso aqui foi só uma amostra, assim, porque o jogo não é isso, eu só estarei um... um... Entendeu? O jogo não é isso. O jogo tem mais coisa. Tem conquistas. Que sei lá que, que eu fiz ali que saiu tudo as conquistas. Não, é Só mostra aí. Quem quiser, deixa like. eu posso trazer. Se não, eu não vou. Ok? Vou pegar um pouquinho mais de coisa aqui. Só uma amostra. Se eu voltar um dia eu voltar aqui. Bem difícil. Da terra aqui, renasce. Aqui. Só vai deixar marcado Deixa aqui, ó. E fui! Fui!